Olá a todos, eu sou André Coutinho, sou um dos sócios da Semnetics, professor de algumas escolas de negócio e empreendedor na área de economia circular. Bom, eu vou falar sobre Liderando na Transformação, que é um movimento quase que imprescindível de empresas hoje em qualquer que seja o setor de atuação. E eu começo a falar sobre esse tema é, perguntando como que se cria valor no médio e longo prazo. Essa é uma pergunta pela qual investidores, executivos têm feito diariamente e todos eles sem exceção têm concluído que você não faz mais geração de valor melhorando aquilo que você já tem hoje, ou seja maximizando a eficiência da tua operação. Você precisa buscar uma transformação genuína no teu negócio, seja criando novos produtos, novos mercados, é, é, buscando novas tecnologias, ou seja, existe um espaço é, desconhecido, um espaço inexplorado, que eu estou chamando aqui de transformação do negócio, que para algumas empresas, ela se tornou mais do que uma necessidade, uma obrigação e uma sobrevivência, é, se ela quer continuar competindo é, no mercado de maneira é, é, consistente. É, o fato é que, diante de tantas mudanças, que eu não preciso mencionar aqui, no campo tecnológico, no campo do comportamento do consumidor, mudanças é, geopolíticas, a gente se vê no meio de um grande dilema, que é um dilema que ao mesmo tempo gera muita ansiedade, gera muito estresse, mas que também gera um campo enorme de oportunidades. Né? O fato é que muitas das mudanças que a gente vê acontecendo hoje, elas já vêm sendo plantadas já há muitos anos. Né? Então, é, no campo tecnológico, por exemplo, né? a gente tem aí tecnologias como inteligência artificial, mesmo impressão 3D, robótica, esses são movimentos que já começaram há 30, 40 anos atrás e que no início eram movimentos que a gente pouco prestava atenção, existiam experimentos aí isolados em alguma universidade ou mesmo em alguma empresa, mas que hoje eles ganham bastante expressão e têm um caráter exponencial, ou seja, a disseminação dessas tecnologias é muito rápida, né? E, e tem um potencial disruptivo, é, daí a ansiedade, né? O estresse causado aí para muitas empresas. Eu só dou como exemplo né, um quadro das AgriTechs, que são as tecnologias é, é, startups, né? Que aplicam tecnologias na área agrícola. Essa é uma das é, ponto Techs, né? Nós temos as FinTechs na área financeira, nós temos a Edutechs né, na educacional, HealthTech na saúde. Então todas elas são é, empreendedores que se conectaram com tecnologias emergentes e criaram modelos de negócio que estão é, é, incomodando bastante as grandes empresas. Isso no campo do stress ou se juntando aí com as grandes empresas, se associando com as grandes empresas, né, para ganhar escala e potencializar, né, a produtividade é, e os negócios, enfim, das empresas, né. Uh... Estamos diante de uma nova taxonomia, né? É, a gente hoje já vê um movimento de adaptação muito grande das empresas incumbentes, né? que são as empresas estabelecidas há muitos anos. Então você tem hoje uma a própria Apple já se tornou uma empresa incumbente na área de música, por exemplo. Né? A Spotify ela passou na frente aí da Apple, a Apple teve que reagir com a Apple Music. O Banco Bradesco com o Banco Next que foi lançado ano passado, também já uma reação aí aos bancos digitais, né? O Nubank. É, é, e o Uber causou uma disrupção aí é, na área de mobilidade. né? Tá todo mundo se mexendo, não só as companhias de táxi, mas também a, as gestoras de frotas, né? É, companhias de aluguel de carro. Uh, se você olha um quadro de 10 anos, que não é muito tempo, né? você vê uma mudança completa é, nas empresas. né? Existe hoje é, uma dominância absoluta das empresas de tecnologia, né? então a, a, as empresas mais admiradas, as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia, a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon e, e aquelas empresas incumbentes que de alguma forma conseguiram a, a se adaptar né, a essas mudanças, que é o caso da Genoelétrica, da Johnson Johnson é, é, e de tantas outras aí que vem conseguindo é, é, no mínimo se manter é, é, com, é, competitiva né, e inovando e se adaptando. É, eu vou falar aqui de dois tipos de transformação é, que vem sendo muito discutidas hoje por empresas estabelecidas. Né? Uma delas é a transformação tipo A que é uma transformação que acontece é, essencialmente no modelo de negócio, né? no como eu faço as coisas, né? seja no, no acesso ao mercado, né? na maneira como eu comercializo meus produtos, né? como que eu agrego e combino serviços aos meus produtos, né? então são, são mudanças é, no modelo na essência, você não muda o que você oferece ao mercado, o seu produto, o serviço, ele não muda muito, mas a maneira como você chega ao mercado, ele muda bastante. né E a transformação tipo B, que é aquela mais divertida, vamos dizer assim, é né? aquela que você se permite desafiar, né? você vai, no limite, romper com o seu próprio modelo de negócio e melhor que você faça isso antes que alguém faça, né? antes que um concorrente faça, antes que uma startup faça isso por você. Né? É, vou começar pela transformação Tipo A, que é aquela então que, que reposiciona a, a, o modelo de negócio. É, é, e aí a gente tem, vamos dizer assim, um grande movimento aí que é de incorporação das tecnologias é, emergentes é, nos negócios né? e também é, é, a incorporação dos modelos é, de, é, de consumo e produção que estão mudando bastante também. Né? Exemplo da economia compartilhada, da economia circular. É, isso faz com que é, é, os padrões de, de, de consumo, eles mudem bastante, né? as pessoas passam a consumir muito menos e, e, e reaproveitar os recursos e não mais é, consumir desenfreadamente como a gente tinha é, anteriormente. Né? Então, é um, um bom exemplo nesse sentido é o que a Philips vem fazendo, entre dentre várias outras empresas holandesas, né? que a Holanda é um país que tem muito forte né? essa... É, é, essa, esse movimento, a estratégia da economia circular. Então a Philips, por exemplo, ela, ela ao invés de vender a sua, as lâmpadas né, na, na, nessa linha de produtos, ela resolveu vender iluminação. Né? É, ela criou então uma linha de, de produtos, de negócio, chamada Light as a Service, né, que é a iluminação como serviço. Então ela passa a vender então a iluminação, é, isso torna um serviço anual, você paga uma assinatura, e uh, uh, ela ainda recolhe as lâmpadas usadas, né? essa esse é a, a economia circular, né? ela sai de, uma, de um modelo linear para um modelo circular, e a mesma coisa ela faz com os, com os equipamentos médicos, né? os equipamentos diagnóstico em que ela remanufatura os equipamentos usados, isso permitiu para a Philips criar é, um mercado de segunda mão é, para hospitais que não precisam de é, é, equipamentos de última geração, né? que podem simplesmente sobreviver e viver bem com é, é, equipamentos usados. Né? É, esse é um, uma outra aplicação é, de uma empresa chamada Ecolab, uma empresa também bem diversificada, trabalha na área química, né, em produtos de higiene, é, e ela aplicou o, o, o, uma, uma tecnologia de é, IoT, né, que é a Internet das Coisas. É, ela acoplou os sensores a, a, aos, aos dispensers, né, aos dispensadores aí de produtos de limpeza, isso na cadeia de hotéis, restaurantes. Isso permitiu com que ela com, com, conseguisse monitorar é, é, diariamente, em tempo real, o consumo, o uso, a eficiência é, desse produto no cliente. E isso acaba criando né, um, toda uma linha de serviços nova é, para a Ecolab. um produto chama-se Apex né, esse, esse, esse sensor é, e abre um campo de possibilidades enorme né, em termos de, é, é, vamos dizer assim, de, de serviços, né, de acesso a, ao cliente, etc. Né. Aqui um outro um outro exemplo também de transformação tipo A, que no, no, no mundo do marketing, ele vem sendo conhecido como Growth Hacking, né, ou hackeamento do crescimento, que significa você se valer hoje do mundo digital, né, e das ferramentas é, que existem hoje no mundo digital, algoritmos, APIs é, e vários outros é, é, mecanismos, para você conseguir, com baixo custo e com inteligência, né? acessar de maneira rápida viral é, é, milhares milhões de pessoas né então um exemplo da do lançamento de iogurte grego na, no Japão há uns anos atrás eles fizeram um lançamento é, é, todo ele feito pelo Instagram então vocês podem ver é, nessa imagem né são nove garotas que foram é, escolhidas elas têm cada uma delas tem milhares de seguidores né é, portanto são influenciadoras do mundo digital e elas conseguiram propagar em questão de poucos dias para milhões de pessoas é, é o novo produto aí da, da Nori, né Foi um custo muito baixo e um, uma efetividade é bastante alta na linha da transformação tipo A também é hoje é, é um dos um, um das grandes mudanças que vem acontecendo nas organizações são os modelos de trabalho né então a gente sabe hoje que os modelos eles estão se flexibilizando né as pessoas é, elas não querem mais trabalhar é, é, só para as empresas, elas querem trabalhar com as empresas. Né? Então hoje você entra numa empresa para ser um parceiro da empresa, né? para entrar é, é, em projetos desafiadores, né? ou seja, para empreender junto. Né? E nesse sentido, há, há um dos projetos é, idealizados aí pelo Elon Musk, que é o fundador da Tesla, né? que é o Hyperloop, é, ele aplica um modelo totalmente inovador de, de trabalho, que é ele convida as pessoas do mundo inteiro a trabalharem no chama de movimento, né, na empresa, né, movimento do Hyperloop, é, em troca de Stock Options. Né? E o mais curioso é que não só você trabalha em, to, em troca dessas ações é, da empresa, como também você pode trabalhar em outra empresa. Então, por exemplo, eu posso trabalhar é, numa empresa no Brasil e à noite, mesmo fim de semana, nas horas vagas, eu, eu trabalho para a Hyperloop e recebam em troca, é, enfim, ações da empresa, né? remuneração pelas ações da empresa. Bom, esse, esse é o, o, o tipo A, então a gente tem aí já é, é uma grande oportunidade, né, que é se adaptar, vamos dizer assim, a, a, a essas mudanças todas. Né? E, e o tipo B né, é um movimento, é, ele é mais arrojado, ele tem mais risco, mas nem por isso deixa de ser é, é fundamental para empresas que realmente querem se perpetuar no futuro. Né? Então, é, para dar um exemplo de movimento tipo B, é, a Janssen, né, que pretende, é a divisão pharma da Johnson Johnson, ela decidiu, é, é, numa atitude bastante pioneira né, no setor de pharma, né, ela decidiu atuar na prevenção. Né? Então, a gente sabe que o setor de, de pharma, ele é, essencialmente faz pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de medicamentos, que é, é basicamente a remediação e combate aí as enfermidades. O que a, a Janssen resolveu fazer é interceptar é, é, com diagnósticos né, muito antes da doença aparecer. Né? Então, eles criaram um, que eles chamam de um acelerador de intercepção, é, interceptação da doença né, um, é um diagnóstico, é um marcador que, é, que eles desenvolveram para conseguir, vamos dizer assim, combater a doença que eles ajudam a, vamos dizer assim, a remediar com os medicamentos da Janssen. Então, com isso, eles estão criando, obviamente, um negócio que vai reduzir a médio e longo prazo né, a demanda por medicamentos dessa empresa, mas é, como eles estão atuando na prevenção, certamente eles vão criar, é, enfim, vão se desenvolver nesse novo negócio. É um caso muito curioso, né? A gente todos falam da Kodak, que a Kodak ela acabou é, se perdendo aí, é, com a entrada da, da câmera digital e, e esse ano aconteceu aí um fenômeno, né, a Kodak ela ressurge é, depois de ter pedido falência em 2012, é, que é um modelo de negócio completamente diferente, é, que é, ela pegou basicamente o blockchain e criou um, um, um sistema de autenticação é, de fotografias, isso, isso facilita aí a, a toda a, vamos assim, a comercialização e, e de fotos né, e garante aí os direitos autorais dos, dos fotógrafos. Né? Então é, é o ressurgimento aí de uma empresa que estava aparentemente desaparecida, mas de um, um modelo de negócio, uma tecnologia completamente diferente da, da anterior. Aqui um exemplo brasileiro, a Iuse, que nasceu da Caixa Seguros, que é um modelo de seguros bem diferente, né, um seguro bem mais personalizado, você não precisa mais comprar aquela, aquele pacote anual, anualizado do seguro. Né? Então, são seguros bem mais é, específicos e que também é, ele vai, sem dúvida, é, é, romper né, com o modelo atual, o modelo conhecido dos seguros que a gente conhece hoje, automóvel, residencial e de vida. Né? É, o curioso do, do movimento B é que você pode é, trazer é, empresas, né, em startups, empreendedores que já estão vamos dizer assim, se movimentando nessa direção. Né? Então, muitas vezes, ou muito do trabalho hoje das grandes empresas é observar no mundo né, quem é a empresa que vai me matar né, um dia, né? a empresa que vai romper com o meu modelo de negócio. Então, nesse sentido, a 3M, por exemplo, ela, ela tem esse observatório e já se juntou aí com mais de 60 startups e ela sabe conscientemente que algumas delas vão substituir muitos dos produtos que ela tem hoje né? e nem por isso ela deixou de é, é, investir, e não só investir, né? incorporar é, esses projetos dentro do negócio dela. Né? É, o fato é que seja transformação A ou, ou transformação B, você tem uma, uma linha de... se, se funciona, né? você vai funcionar como se fosse uma startup. Né? Você precisa sair é, do, do business as usual, né? do, do, da maneira como você funciona hoje, você vai para uma estratégia, para um, uma ideia, né? para um conceito, e depois para o protótipo e já é, a partir dos testes, dos experimentos, você vai para uma escala comercial, uma escala operacional. Né? A AGE chamou isso de, um, de fast works, é, é, hoje todo e qualquer projeto na General Electric, ele funciona no modo startup, né? Startup way. É, que é a maneira que eles encontraram de dar mais agilidade, né? e, é, e de fato funcionar como se fosse um novo negócio dentro do negócio. Né? Bom, finalizando aqui, a gente vai entrar num bloco não menos importante, né, que é o bloco do papel da liderança nisso tudo, né, então vale é, uma reflexão aqui sobre como que hoje as empresas, elas estão orientadas do ponto de vista de processo decisório, de governança, né, e, e, e de perfil da liderança, né, então o primeiro desafio vai ser, obviamente, sair da zona de conforto, né, numa zona que todo mundo concorda, e todo mundo tem certeza, né? Ir para uma zona que eu chamo de uma zona de incerteza e de discordância, né? E, e, e muitas das ideias, ou as melhores ideias, elas estão numa zona diferente, né? estão numa zona de desconforto. E aí, para citar um exemplo, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele tem já há muitos anos né? uma política que é, é disagree and commit, né? Que é você fazer com que uh, o, o processo decisório, né? Ele mesmo no desacordo as pessoas se comprometam com a realização dos projetos. Está né? aqui um trecho da carta de 96, uma carta famosa que ele escreveu para os acionistas, dizendo que, olha, na Amazon a gente tem que ir adiante em todo qualquer projeto, mesmo estando, estando em desacordo. Ele mesmo foi foi contra o projeto da Amazon Studios, que concorre com a Netflix, e Amazon Studios foi um sucesso, ganhou né? Oscar, Emmys e, e Globos de Ouro. Né? Ou seja, tem, tem que migrar o processo decisório para a zona de medo, né, a zona de não conformidade, que é uma zona mais complexa, de mais incerteza, né. E aí falando de características, é, acho que o Elon Musk é, é, o, é o exemplo do, do que eu vou falar agora. Ele reúne as características que eu vou mencionar. A primeira delas é, é você olhar para o futuro e a partir do futuro é, imaginar o, o que você imagina para o futuro e aí trazer todos nessa, é, é, é, a partir dessa nova realidade, né. Então é criar esse movimento do futuro e, e, é, e compartilhar né, a sua visão. Eu chamo de insights a partir de foresights Depois é praticar uma desobediência responsável, ou seja, é não esperar que existam as regras, os procedimentos. Dizer, muitas vezes você vai criar algo novo, não existe regra definida e você vai ajudar a criar as regras, ou mesmo muito do que você vai... É, desenvolver, você vai ter que desafiar as regras estabelecidas, né? então não ter medo né? de, de, de quebrar as regras. Né? É, então, é, é, é o empreender antes da permissão, né? esse é o grande recado aqui da, da desobediência responsável que se assemelha um pouco à, à, à prática do hacker, do hackeamento. Né? É, experimentar em série, sabendo que muitos dos experimentos é, não vão dar certo, né? então se hoje eu tiver um índice aí de 20, 30% de sucesso, né, 3 em cada 10 projetos, isso já é, é bastante eficiente. É, mas nem por isso eu tenho que deixar de é, empreender é, e, e fazer então os vários experimentos. É, uma, uma característica também importante é, para conseguir empreender, eu, eu não posso somente ficar preso aos meus limites é, é, geográficos, né, os setoriais, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para o mundo e, e, e ver onde que estão as melhores pessoas, os melhores recursos, é, as melhores parcerias, né. então olhar para fora é o que eu chamo de articulação global em rede. Né. Perda aceitável significa saber até onde a gente pode ir, a gente como empreendedor, como indivíduo, né, é uma perda aceitável, é um sacrifício que eu vou assumir é, financeiro, na minha saúde, com a família, com a carreira. É, muito do que eu vou é, assumir enquanto risco né? é, é, tem uma responsabilidade em jogo, mas também tem um passivo em jogo, aí, é, é, e sabendo que nem tudo é, vai dar certo. Né? E por último, e não menos importante, né? o propósito com a liberdade. Né? Então, é praticar uma visão de mundo, ter consciência, é, ter presença né? e daquilo que está se tá fazendo, com autenticidade, né? com autenticidade, com originalidade. Então essas são as características Então que eu deixo aqui para vocês, que é a liderança na transformação, a liderança criativa, insights a partir de foresights, desobediência responsável, experimentação em série, articulação global em rede, perda aceitável e propósito com liberdade. É isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês e espero que continue aí no festival.